Bem-vindo de volta ao nosso hands-on, certo? Estávamos aqui pensando como, como vamos fazer aqui o teste para é, é, verificar aí se a gente consegue é, fazer com que é, é, fazer esse teste, né? Se um, se um mock der problema, né? Se um mock jogar uma exceção, eu quero que é, os próximos, né? Se, se um o não se um observador do carrinho jogar uma exceção né, eu quero que os próximos continuem a ser notificados, tá? Então é, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou copiar aqui, né? É, eu vou colocar aqui, ó, o nome do teste vai ser continua notificando com erro em observador, tá? Meus nomes não são os melhores do mundo, mas são nomes que conseguem me remeter ali o, que o, te, o cenário que o teste está verificando. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar três, três observadores na minha classe. Tá? Então, um, dois, três. Tá? É, eu vou chamar aqui o mock2. Né? Quando eu criar ele, eu vou colocar aqui o mock2.com. É botar aqui, ó, quero que você dê pau, certo? Não é um nome muito convencional, né? Mas fica aí uma, para você refletir aí um nome melhor, tá? Então, eu quero que o MOC 2 dê pau, tá? Então, eu vou adicionar né, os três moques aqui no meu carrinho, tá? É, e aí eu quero que o Mock1 e o Mock3, né, o 2 o vai dar pau ali. Mas eu quero que o Mock1 e o Mock3 eles tenham recebido ali o produto. Tá? Então vou salvar, como eu falei, fazer, fazer aqui o Mock faz parte. Né? Então vou vir aqui, vou criar esse método, quero que você dê pau. Né? E vou colocar aqui uma, uma variável booleana. Que é, é dar pau. Só que o dar pau vai ser é, falso a princípio. Tá. Então, ó, quando eu, eu falar que eu quero que aquele mock dê pau, então eu vou fazer o dar pau né, igual a true. Então, ó, quando o produto ele for adicionado, né? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou verificar se for para dar pau. Então, eu vou dar um throw new runtime exception. E aí, eu vou colocar aqui uma mensagem, né? Problema simulado pelo mock. Certo? Então... Eu posso salvar aqui, rodo aqui. Ó, ele tá dando erro. Qual que é o problema dele? Ó, ele tá dando aquela exceção, certo? Então eu vou vir aqui, ó, no meu carrinho de compras. Eu vou ter que fazer ele não jogar aquela exceção, né? Então ó, nessa parte que ele notifica aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Surround with try cat block. Né? Então, se der uma exceção, eu não quero que ele faça nada né? por enquanto. É lógico que não é uma boa prática deixar um cat vazio, mas eu deveria guardar esse problema em algum lugar. Né? Por enquanto, eu não tenho nenhum requisito em relação àquilo. Tá? É, de repente, eu poderia guardar, né? mas o, o que é importante para mim é que. O fato de um observador dar problema, eu não quero que os outros parem de receber. Então, ó. Aqui, ó. Eu estava tendo... O, o meu teste estava dando esse problema simulado pelo MOC. Vou rodar de novo, ó. Agora, né. Ele mudou. Ele tá, continua dando pau. Mas o problema agora é que o MOC 3 não está recebendo a notificação. Tá. Então, O que será que eu fiz aqui? Errado, né? Ó. Quando ele está fazendo o try-catch, né, ele sai do for. Então, ó, eu, eu quero que esse for aqui, ó, seja fora. Né? Aqui. ó. Então, o meu try-catch vai ser só com o que está dentro do for. Aí começou a ficar complicado aqui essa questão do o que está que dentro e o que está que fora. Então, eu vou, vou colocar aqui né, o... o as chaves aqui. Será que agora vai dar certo? Então, salvo aqui, tá. rodo, vamos ver. Ó, agora funcionou. Tá. Então, é, o objetivo aí desse Renison foi mostrar um pouquinho para vocês essa parte da criação do mock como que isso funciona, né? E mostrar aqui, por exemplo, esse último teste, eu acho bem interessante, né? onde a gente tem a presença ali de vários mocks, que são instâncias do, do mesmo. Né? Você viu que a gente criou o primeiro mock, depois a gente conseguiu reutilizar ele exatamente da forma que ele tinha sido criado no próximo teste. Já para esse teste, a gente precisou é, de um mock diferente. Tá? E é, é, é, com isso a gente vai... É, é, fazendo aí a nossa, a nossa implementação. Só para mostrar aqui para vocês, para a gente poder fechar aqui mesmo com chave de ouro, né o que eu fiz aqui foi... É, eu, eu tenho duas alternativas quando eu precisar de um mock diferente. Eu posso tanto vir aqui e, e, e criar né, um, um, uma configuração que eu, que, eu, que eu diga que eu quero que dê pau, etc., ou eu posso criar um novo mock uma nova um novo uma nova classe né eu posso é, é, criar por exemplo aqui ó só para a gente ilustrar a classe que seria aqui o mock observador com problema tá ele ia implementar a classe observador carrinho ó, implementar a interface observador carrinho tá e aí, aqui, ó eu simplesmente jogaria essa exceção. Certo? Então, ó, o que eu faria? Aqui no teste, ao invés de eu criar o mock e dizer que eu quero que ele dê pau, eu criaria o mock observador com problema. Tá? E aí, aqui, simplesmente, um observador carrinho. Tá? funcionaria exatamente da mesma forma e de repente eu não precisaria ficar está é, é, faltando um ponto e vírgula aqui eu não precisaria ficar é, é, ó, a gente pode rodar aqui, ele funciona igualzinho tá? a gente não precisaria ficar é, é, criando aqui um monte de ifs e etc no mock, a gente tem essas duas formas de fazer eu deixo aí a opção para você utilizar, né, verificar em cada cenário o que é mais adequado ou não. Então foi isso, espero que vocês tenham aprendido aí com esse hands -on, de uma forma mais prática como trabalhar com Mock object. Muito obrigado, continue assistindo o nosso curso.